Alguém, galera, beleza? Mais um gameplay aqui do Overkill Walking Dead. Vou mostrar pra vocês aqui que eu ganhei alguns pontos de perícia. Sejam bem-vindos à taverna. Já deixa o dedo nesse like aí pra fortalecer essa gameplay. Não deixem de comentar. Vamos lá. Pessoal, então eu tenho três pontinhos aqui pra gastar no Eidan que eu subi de nível depois daquela palácia lá, tá? Então eu vou colocar aqui... Não, não no taco, não. Eu, eu queria aqui, ó. Exatamente, aqui, pra aumentar o, o número de... Deixa eu ver aqui. Aumenta a velocidade pra aguardar. Não, bobeira. Aqui, essa aqui. Aqui, ó. Isso aqui é bom. O número de recursos de criação, isso é bom. Então, vamos lá, gente. Header. acho que agora vai dar bom, hein. Nossa. Armadilha, gente, agora que eu vi. Tem um ali daqueles grandão, cara. Ai. Pega pelas costas e, e regaça o bicho. Pô. meu Deus vai ser doido. Get to the family's hideout and we'll show them where not to be messed with. O povo. Isso aí. O que é isso, cara? Que é isso? O ah, tá jogando os itens, no, os trem no chão me arrebentando aqui, Não, ué. Pão. Ah, velho. É se Cadê aquele outro amigo? Dei mole, corri. Eles viram. O negócio é bater com o botão direito Tem hora, gente, que é os bichos que caem no chão Ajuda A matar, entendeu? Opa Cuidado Aí absurdo eu não viu, eu vi Ai, deixa o cara fazer o serviço dele, bicho tem que, tem que jogar Com calma, gente Porque o cara aqui tem um sniper, ó Tá vendo? O cara o dele. Olha lá o cara lá. Right there. See him? Right Heather! Enemy, watch Isso, boa garoto. Será que acontece quando pegar 100 suprimentos de acampamento em gente? Sei lá. Calma, calma, não vacilar agora, que agora nós estamos andando bem. Pode passar no que cantinho de lá. Viro, viro ele. Ixi, cheio de cara ali. Tomar cuidado com o barulho, gente. Eita, calma, esconde. Toma! Toma! Calma, calma gente, tem que ir na manha aqui, porque senão tá correndo aqui. Vou tentar dar a volta. Pra lá, ah, não acredito que eu perdi vida. Ai, meu Deus, tem um cara ali. Sniper, os caras lá, gente. Pera, enemy up ahead. Gotta need those supplies. We could use a wire cutter here. Right there, see him? Right there. See him? Matou todo mundo? Vou subir aqui. Cortador, não tenho. Tá vendo aquele negócio lá em cima? Lá, gente. É o, é o tanto que os zumbis estão ouvindo a gente. Entendeu? Mais ou menos isso. Toma. O cara tá vindo a gente. Ó. Ah. Oh. Vacilo, hein? quebrar isso aqui. Ai! Caramba! Me pegou ali! Ai! Aqui! é here! isso, gente? Me arrebentou. Eu não tinha visto aquele cara ali não, sou. Recarregar a arma. Found some more food water. Tá recarregado. Vamos lá. Pegou fita. Mais balas, Tem muita bala. Agora o Tent tá ficando bom. Um Vamos lá, gente. Negócio é o seguinte: vocês lembram que nessa parte aqui eu tinha feito tanto barulho? A gente fez tanto barulho que a gente nem conseguiu passar. Tinha tanto zumbi. Não adianta, velho. É. Você ficar metendo bala, fazendo barulhada, meu filho. Cadê a alavanca, sentar com ela? Não, ah, não, vamos procurar. Vocês viram que mudou, né, gente? Antes, era um, um outro negócio. Era umas correias que a gente tinha que colocar ali. Um aqui. Para esses kits, né, velho? Ainda a gente não descobriu como é que, que pega isso. Aqui, ele vai abrir o portão com a, com a maquininha. então vai fia estranho aí nós estamos preparados great work the must be Viu? não tem um zumbi gente não tem um zumbi porque não fizemos barulho Quanto mais barulho, cara, o negócio vai infestando de bicho E aí o trem vai caldo vai entornando Eu acho que a gente tá perto do objetivo final, que é achar o esconderijo Vou botar esse cara aqui Pareceu. Eles cara. Tô com pouca vida. Um cara lá. Um cara lá, velho. Ah, não, não, esconde, esconde, esconde. Sniper. Analisei pro cara. Viu lá. O sniper cara. A aqui. Aí, ó. que você precisa é um que O que você caiu aí, mano? Vamos, filhão. Pelo amor de Deus, fica esperto. Só fica perto, cara. Ó, tá fazendo muito barulho, gente. Tá aumentando o contador lá em cima. Lá, ó. Tá enchendo. Não sei se vocês viram. O cara atrás do meu amigo ali, vocês viram? Cadê? ele? walkers são atraídos de noite. Eu lembro disso. Traiu os, os bichos. Então, o cara caiu de novo. Velho. Nada aqui. Espera, gente. Vamos lá. Um sobrevivente, Follow Me, Fala, né, Dois caídos, velho. E tá ó, tá. ah. ah, eu. Ah, filha da mãe. Ah! Achei. Você vai, não, vai, vai, não, vai, thanks, eu te you. Um outro Você vai estar bem. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Nossa, velho, fudeu, cara. Deu, gente, fudeu, gente, fodeu. Gun filter! agora a última que é isso? O cara chega meu amigo. Porra! É isso, gente, treta demais. Ó, oh, já era, velho. Já era. Já era, me pegaram todo aqui. Ó, ixi, não vou deixar morrer e a gente revive lá em outro lugar, cara. Mais um minutinho pra gente reviver. Vamos lá. Rapidinho revive, gente. Aí tá os dois aqui, ó. Boa. Cara, eu tenho que jogar com stealth. A stealth eu tô achando que vai ser melhor. Bloader! Bloader! Stay out of the 30 segundos! Sobe doido. Olha eu que morri, cara. Caramba. Pô, da hora, né, gente? É bem estratégico, cara. É devagar o jogo, assim. Você não pode sair fazendo qualquer coisa. Pega o trem aí, gente. O que é isso? Vocês vão deixar o trem jogado no chão? Olha gente, pelo amor de Deus! Eu encontrei outro filtro de Great work. Let's trabalho, vamos nos juntar! Você pronto? Fire o flare para o signal Caleb! Tem mais um ali, cara! Ok, eu vejo! Estou indo heading your seu caminho! Ai, não vou lá naquele sobrevivente não, vou ficar aqui com os caras aqui! Reloading. Achei, velho! festou, cara! Olha só, é por causa do sinalizador, velho. O que que o cara tá fazendo lá esse malboro, velho? Resgate o sobrevivente, não precisa. Ah, é só sobreviver, gente. Um minutinho pra sobreviver. Um segundo, foi. Agora tem que chegar no carro deles. Vou pegar. Então vamos. Vamos vazar lá, cara. olha não se matar não, gente. Ah, é o cara aqui, bicho. Não era eu não. Eu achei que era eu que tava com o item. O viado que tava com o item, pô. Oi, gente, olha essa galera aí, claro que ó. Grande nível, um, um nívelzinho. Conseguimos ba bastante recurso. Um sobrevivente resgatado. Ok, vou voltar para o mapa. Sobreviventes conquistados aqui, ó. de você não deixar. Ok. Rejeitar, aceitar os sobreviventes, R. ok, gente, agora a gente tem que voltar a falar com o Anderson lá, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí, não esqueçam de deixar o dedão nesse like, compartilhem, comentem se vocês estão gostando dessa série, logo, logo eu trago mais episódios de Walking Dead pra vocês aí, pessoal, um beijão, tchau, tchau!